Fala Família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos, tá? Vou postar três vídeos só hoje. Um falando sobre a Founded Trading Plus, um falando sobre a Mind Fund, que é essa mesma proprietária que eu vou falar para vocês, e outro explicando o que é drawdown relativo, que é o que é utilizado nessas duas mesmas proprietárias, tá, pessoal? Pessoal, a Mind Fund é uma mesma proprietária que está sendo muito bem falada aqui, mas que lá fora não é tão bem falada assim, tá? Eu vou explicar sobre planos, sobre regras e sobre o drawdown dela. Outro ponto positivo, pessoal, que vocês precisam entender, é que existe um, um sistema de avaliação chamado Trust Pilot. Lá a mente falando, ela tem uma taxa de avaliação um pouco baixa, que isso me preocupa, que é abaixo de 80%. Não é tão ruim, é 75% falando que é muito bom, O falando que é muito ruim é muito menor, mas a gente tem que ficar atento, porque tem muito poucas avaliações sobre essa mente funding já em comparação com o FTMO, é, MyForexFound, que já tem mais de 4 mil avaliações, a gente consegue pôr na balança. Eu sempre falo para vocês, não vão pela facilidade, pela que você vai aprovar mais rápido. Sempre entre uma mesa proprietária que tenha confiança, que tenha traders ativos, que tenha prova de pagamento e que tenha o um melhor custo-benefício com relação, aí principalmente, à divisão de lucros, a preço em relação aos planos e etc. Tamo junto? Como você pode perceber aqui sobre os planos, eu vou primeiro observar o plano de 25K. É um plano que você vai ver uma diferença drástica em relação ao drawdown, tá? Primeiro, o drawdown total deles, pessoal, é muito baixo, é 5%, tá? Então, isso é um ponto negativo da Found. mas lembre-se que ela só tem uma fase. O drawdown diário é 4%. É... tá bom. Interessante. <risos> sobre a conta live, né, com a conta de property split que você vai pagar para você é 75%. 75% seu, 25% da própria firme, tá, pessoal? Outro detalhe importante é a alavancagem. Pessoal, quando você se compara com outras mesas proprietárias, MyForexFound, Fundo Trading, FTMO, a alavancagem deles são maiores, né? 1 para 100, 1 para 30. Quando você vem aqui para a Funding, ela tem uma alavancagem de 1 para 10. Então, teoricamente, quando vai comparar ela com a Found Trading Plus, que é uma mesa proprietária top 4, top 5, ela já não consegue bater de frente em vários sentidos, e um deles é esse. Vocês podem perceber que o drawdown dele é 5%, mas a meta é 10, ou seja, é 2 para 1. Tá, pessoal? Então, teoricamente você vai ter que ter uma taxa de acerto maior, você vai ter que ter um você vai ter que ser um trader mais experiente. Outro ponto negativo da Mant é, Found é os preços. Eu achei os preços assim, não muito justos, tá, pessoal? É, eu entendo que ela está procurando um público mais consistente, que tem uma grana a mais, né? Mas, na minha opinião, esse é o ponto negativo. Um ponto positivo é que ela tem um colaborador por trás, que é a Egg Cap, né? Acho que é assim que fala, E-Cap, né? Um negócio assim. Que é uma corretora muito conhecida e que está por trás de grandes mesas proprietárias. Esse é um ponto interessante da Found, que ela te dá uma conta live para você operar. Já outras mesas proprietárias te dão uma conta demo, né? Então, tem esses pontos positivos e também tem uns pontos negativos. Tá, pessoal? É, outro detalhe importante sobre a Found é que o drawdown dela não é baseado em equity e nem com base no account balance inicial. Para quem não sabe a diferença dos dois, eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu falo sobre o account balance e o drawdown por equity, tá? Que é a diferença da FTMO e da Fund, certo? Quando a gente fala de relative drawdown, é, esse é o drawdown específico para esse tipo de mesa que passa na primeira fase, que no caso é a fund e a Found Trading Plus. Pessoal, hoje eu postei três vídeos. Assista aos três. Eu vou fazer um review sobre a MindFound, Fund, Found Trade Plus, e vou explicar além, sobre o Drawdown Relativo, que já é um, um, um conteúdo de conjunto com essas duas análises. Outro ponto interessante: participe da nossa comunidade no WhatsApp. Entre aí, pessoal, se você quer ser um Trader found, se você sonha nisso, ali está uma galera, pessoal, que sonha igual. Outro ponto positivo, pessoal, é que tem outros trader found lá. Então quando você entra lá, a galera tira suas dúvidas, a galera te ajuda, tá? Então, se você apoia o meu conteúdo, apoia o meu canal, não se esqueça de se inscrever. Acessem os vídeos aí.